gravado não sei onde é que tá. Ah, Tem que ser que eu sempre perco as coisas que eu tenho que, que usar, Ai, meu deus. Tem que fechar até o final, né? Eu acho que eu vou morrer sufocada, vou morrer Tio careta Eu vim te trazer desodorante. De novo com as histórias? Quer? É, eu sabia ajudar. daqui nervoso. Ai, pai, não sei porque você tá tão nervoso Nem é a primeira vez que causa, verdade, Ai, pai? mas a gente nunca se acostuma com essas coisas, sabe? Me conta! Não, não, não, não, não, não precisa, não precisa, pai, gente não eu acho não que precisa. você devia contar Vai te fazer se acalmar um pouco Ah, não, gente, não por tem faculdade. por favor, não. por favor Tá bom, tá Quando eu era mais jovem livros infantis? Posso ajudar? A senhora gostaria de comprar alguns livros para os seus filhos? Queridinho, você acha que com toda essa juventude eu tenho filhos? Não, não, senhora me desculpe, eu não quis falar isso não A senhora tá ótima, tá maravilhosa você.. tem namorada? Não. Pois agora você tem! Nossa, era um casamento ótimo, maravilhoso! Alguém sabe da dona disso aqui? Ah, às vezes não serve pra nada, né? É. Continua. Fofuchu! que você podia dar uma varrida nesse chão, né? Tá bom, querida. Tá horroroso. Onde você viu? Como é que eu vou receber, meus amigos? Varre atrás do sofá também. Pode deixar, querida. Varre embaixo da mesa também. Não seja preguiçoso. Tudo bem, amor. Isso é a hora de chegar? Ah, é que eu fiz hora extra. Já recebeu o pagamento? Ó, dia primeiro tem que receber o pagamento. Já. Vai colocar em cima da mesa aí. Tá bom, meu amor. Depois eu vou conferir ver se você não tirou nem um centavo. Ai... Tô tão exausta Bem que você podia fazer uma massagem no meu pé Tá bom, querida Faz bem caprichado, viu? Eu estou muito, muito exausta Sim, senhora Você acredita que aquela série nova de vampiro que eu tava assistindo Foi cancelada? Sério? Não, meu coração não aguenta, sabe? Eu acho que eu vou acabar infartando Eu te entendo <risos> Ai, não aperta meu pé desse Desculpa, jeito Desculpa, amor Ai, ai Que foi, ai, amor? Ai, que foi? Ai, ai o que, que foi? minha bolsa. bolsa? Ai, meu você Deus. tá grávida? Sim, eu tava grávida. Como é que você não reparou essa que Eu tava aqui o um tempo todo. Tá, deixa eu acalmar. Me leva pro hospital. Ai, meu Deus. Não acredito que tá acontecendo comigo. Tão jovem, tão bela, tão bonita. Se acalma, ah! querida. Se acalma. Fofuxo, ah! <risos> <risos> dá pra você dar um jeito Tá bom, tô indo, de Você tá quietinha, calma. Calma, calma nenenzinho, calma neném, neném. Calma, calma. Quer saber de uma coisa? Vou comprar um pão. Aí. Ela nunca mais voltou. Eu então, não entendi. E pai tá na hora, vamos embora. Vai ah, é mesmo. Tô bem? Então tô. What's it like to be the one that he turns to when he, he sad and What's it like to be the one that he comes to when he wants to Told him I feel about Essa bela tarde para unir esse belo casal em matrimônio, senhora Claudete e senhor Carlos. Senhor Carlos, o senhora aceita se casar com senhora Claudete? Eu aceito, com muito amor. Senhora Claudete, a senhora aceita se casar com o senhor Carlos? Claro que eu aceito, sim. Tem certeza, minha filha? Sim, eu aceito. Tá bom, né? Gosto é gosto. Se alguém tem alguma coisa a dizer, fale agora ou cale-se para sempre. Tio careta? Sabe aquela história que você estava contando antes da gente dormir? Então, o que aconteceu? No dia seguinte, nós comemos chuchu. Só isso?